de Essências Brasileiras, que começou a sua produção aí, né, sua atividade de distribuição, por volta do final de 2017, meio de 2017. É. E daí para cá vem só crescendo e conquistando mais é, fãs, né, e adeptos e consumidores para essa marca maravilhosa. É, e também, assim, ela também deixou a desejar, que ela apareceu, a gente não sabia nada sobre a NAI, e aí todo esse misticismo, você ficava pensando, será que é bom, será que não é, aí veio as essências, a gente experimentou, e é do caralho, é bom demais. A Mai chegou com suas essências clássicas e teve que inovar, né, para conquistar mais e mais público. O que, e que ela trouxe é? aí, Bernardo? Ela trouxe a primeira linha dela, né, de essências, né? É a clássica. essência a clássica, normal, que é a linha Symbols, que são quatro essências cada um com um nome que você fica se perguntando o que que é e aí você vai ver a história e você descobre o que do nome da essência e aí a gente trouxe a Nightfire que era uma espécie de doce de leite com menta e aí agora a gente vai trazer a, linha, a Essência Star da linha Symbols a linha Symbols é, ela traz, ela remete a quatro imperadores Quatro imperadores, é, que são né, histórias fictícias, que é a Polonais. E as, as características desses imperadores, o que os imperadores faziam, toda a história por trás desses imperadores caracterizam a essência. Então eles falaram aqui que o Hacham Xinguas Artaxerxes, Arta Arta que é o imperador por essa receita, né? ele chama as essências deles de receita. Então, segundo a história da Star, o imperador Artaxerxes, ele era um imperador que ele era guiado pelas estrelas, então as obras dele, dele eram guiadas pelas estrelas e as estrelas levavam ele para um império melhor e mais poderoso. Agora vamos falar um pouco do cheiro da essência, né, voltando aqui, é, o setup já está montado, para a gente fazer realmente essa review para vocês, já contamos toda a história, deixamos vocês ambientados sobre o que seria essa linha, o que é essa essência, Algo cítrico, o meio assim pra laranja, toranja, essas porra aí da vida. Tem um cheiro real. muito bom, real, galera. Mano, isso daqui, ó. Eu sinto laranja de cara. Pra mim é muita laranja. Muita. Então eu sinto tipo um, um creme, tá ligado? Um, um, um, tipo uma baunilhada, mas não é baunilha, baunilha, é aquela baunilha, tipo amanteigada, tá ligado? Eu... Fui pedir ajuda dos universitários, fui ver o nome do sabor, né? Porque eu fiquei com o E realmente, o sabor dela é laranja creme. Só que, tipo assim, de cara, o que mais marca pra você é a laranja, é o cítricozão, que é na minha opinião. E mas tem, velho? Tem. tem um, é porque ó, o cítrico, o cítrico o que, que ele é? Ele é puxado por um azedo, né? É tipo um azedinho. É, mas esse é. Hum, mas eu tem gostei. um bagulho doce, tipo, docinho no fumar, bem no fundo mesmo. Bem... Tipo assim. Poxa, velho, eu realmente.. Mano, caralho! Não, não, choque, tá não pega o roche aqui. Não, não, pega o roche agora, velho. A gente vai dar um corte aqui. Vamos voltar fumando pra vocês. Derem de qual é. Voltamos aqui, degustando essa maravilha. Voltando essa como? Naquele pique, mano. essa coisa linda, maravilhosa, meu Deus, que, mano, what the fuck, velho, não esperava, não esperava, mano. eu já não esperava pelo cheiro, agora o gosto, mano, que a gente está fumando aqui, eu vou ficar quieto, vou deixar o Bernardo falar, pés de mangueira. Então, rapaziada, o gosto é com? O gosto é maravilhoso. Cara, eu já fumei muito laranja com creme aí na minha vida de xixa E cara, esse laranja de creme pra mim é totalmente diferente dos... É. No gosto e no retrogosto é a mesma pegada. Você... No, quando você põe essência, acende, assim, começa a fumar, o gosto da, do creme fica mais presente. Tipo, você consegue sentir bem mais o, o creme do que a laranja no, no, no gosto, digamos assim. Né? No cheiro, marca a laranja. E para fumar, é o, o creme. Primeiramente, ressaltar um mentol bem interessante. É, assim como o da Fire, a Naya apostou num mentol com algo um pouco mais doce, que seria o creme, para harmonizar melhor, para não deixar uma essência tão quente e sobre o gosto né do que a gente estava é, que a gente sentiu no cheiro o creme e a laranja sobre a a proposta realmente da essência é, eu sinto bastante a laranja eu sinto muito a laranja só que é uma laranja mais puxada por cítrico mesmo uma laranja bem azeda é, tipo like suco de laranja sem açúcar né? e aí tem umas laranjas mais doces outras mais cítricas e essa é bem cítrica o que caiu bastante no paladar é, eu gosto muito de fumos cítricos e geralmente eu aposto mais no limão na grapefruit às vezes no maracujá é, puxado mais pro cítrico né? o maracujá brasileiro mas essa laranja tá muito cítrica e muito gostosa realmente a questão do creme é, eu achei suave, mas é aquele que você sente o gosto, não é algo que some realmente, dá para sentir fumando E é algo que complementa a essência, é algo bem aveludado E aí mano, eu curti pra caralho realmente essa laranja com creme Casou muito é, no meu paladar, é, tudo equilibrado, nada, tipo assim, eu acho que sobressai a laranja Mas é algo que eu gosto que sobressaia, na minha opinião, o Bernardo falou que sentiu mais o creme Normal, é, gosto é sempre um pouco diferente, o paladar e tudo mais. Só que eu achei muito equilibrado tudo. Cara, falou tudo, entendeu? O vídeo. A gente não tem muito o que falar porque realmente é muito gostoso. É, entra aí no meu top 2 também fácil, que né? Top 1 Orange Soda, muito bom. Vamos falar agora um pouco do volume de classe, que é algo muito interessante também. É, lembrando que o volume de fumaça ele é muito mutável em relação ao seu preparo, a furação, a rocha que você está usando, o pack, é, o carvão e tudo mais. Vamos ver. Não, volume de fumaça. Volume de fumaça é um volume muito bom, é, padrão realmente da NAI, a NAI tem nuvem de fumaça interessantes, então volume de fumaça tá bom, o gosto tá bom, é, resistência, algo legal de se falar também, bom, a gente já tá falando aí já tem um tempo, é um pack que dura aí tranquilamente de 40 minutos a uma hora, fácil se você montar da melhor maneira possível, então é, terminando aqui a review, fazendo um overview aqui pra vocês, cheiro muito bom, sabor muito bom, é, volume de fumaça, na medida certa, agradável, não perde para as marcas padrões do mercado, muito bom, não deixa nada a desejar, resistência também muito boa, 40 minutos a 1 hora, se você fizer um pack tranquilo, um pack bem montado, se você fizer um controle de calor certinho, então comprem, provem, vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza que vocês vão gostar, pode não cair um pouco no paladar de vocês, mas é uma essência muito boa, então se vocês gostam de laranja, vocês gostam é, de uma pegada um pouco mais cremosa, um creme, vocês vão curtir pra caralho que nem a gente, é, a gente vai ficando por aí né Baby? É. Só lembrando também, assistam o último vídeo que a gente fez que foi o desafio Bird Box, tá rolando uma promoção massa, entendeu? A gente vai estar, tá... você assiste o vídeo, você vai entender o que tem que fazer pra você estar concorrendo a um Roche. E a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse novo cenário, iluminação, um áudio. Chuva de like nesse vídeo pelo trabalho que a gente está tendo para fazer isso acontecer, pra para deixar mano massa, tudo muito animado. A gente está muito animado. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, veja os últimos vídeos, siga a gente no Instagram para ter um contato mais próximo. E é isso. Visto toda segunda-feira, hein? Valeu, rapaziada!